Sou Franciane Dias, professora de Música do Colégio Gel de Juazeiro e independência para mim é autonomia. Meu nome é Gustavo, sou professor de História no Estado de Sergipe e para mim independência é poder oportunizar todos uma educação reparadora, crítica e que leve todos à liberdade. Olá, sou Vinícius Arcau. Sou professor de matemática aqui em Ilhéus, no estado da Bahia. E independência, para mim, pode se resumir em uma palavra. Autonomia. Olá, eu sou Dilson Gonzaga Sampaio, professor da educação básica da Rede Estadual do Sergipe. Atualmente, estou gestor da escola estadual Marinal Paraal, localizada em uma do Socorro. Essa escola é ensino um fundamental menor. Independência, para mim, é a educação com mais equidade. Trabalhar as relações étnicas e raciais nesse solo e valorização do magistério. Oi, meu nome é Tatiele, eu sou técnica em enfermagem intensivista. E para mim, independência é poder respirar sem utilizar um ventilador mecânico. Sou Mara Kitamura, professora de geografia no município de Sorocaba, no estado de São Paulo. Para mim, independência é ser livre e representa a liberdade de cátedra. Olá, sou Fernanda Corrêa, historiadora e professora de história na rede pública, ensino fundamental e médio. Sou de Sabará, Minas Gerais e acredito que um país realmente livre é aquele que atende as necessidades do seu povo, da sua gente e não os interesses de outras nações.